Ei, Colosso aqui com mais um vídeo de Diablo 2 e hoje eu vou trazer dicas muito básicas para quem nunca jogou Diablo 2 ou então jogou muito pouco e quer conhecer mais sobre o jogo. Se você é um jogador mais veterano, esse vídeo provavelmente não é pra você, então sem enrolação, bora pro vídeo. A primeira dica que eu quero trazer é sobre os personagens do jogo, vou falar de forma resumida. Primeiramente, a gente tem a Amazona. É o único personagem que vai ser focado em ataques de arco e flecha e bestas. Ela possui uma skill tree somente para atender dano e magias de arco e besta. Ela também é especializada em lanças. É uma personagem muito focada na velocidade de ataques. O segundo personagem é a Assassina. A Assassina é focada em armadilhas, ataques rápidos, venenosos vários tipos de magias e é um personagem que usa garras para atacar. O foco da assassino vai ser o ataque rápido corpo a corpo. O necromancer é o personagem que faz invocações de golems e revive os mortos. Ele também possui uma gama de magias focadas em venenos e dano a longa distância. Além dessas skill trees, o necromante também possui uma skill tree focada em maldições. O Bárbaro é um personagem focado num ataque corpo a corpo e também a distância, mas seus ataques à distância são com machados, facas e outras armas. É um dos personagens mais difíceis de jogar para quem está começando o Diablo. O Paladino ele é focado em ter aureas de bônus. Além disso, ele usa poderes divinos para fazer algumas invocações e tem também algumas habilidades de ataque. A Maga é um personagem que é focado em magias de fogo, gelo e eletricidade. Seu foco é principalmente no ataque à distância, então, se você está criando um personagem de ataque corpo a corpo, talvez a maga não seja sua escolha. O druida é o único transmorfo desse grupo. Ele tem a habilidade de se transformar em um lobisomem e também num urso. Ele possui magias elementais. Ele também consegue invocar lobos e ursos para lutar a seu lado. A minha recomendação para novos jogadores de Diablo 2 é jogar com a maga, que possui muitas magias de gelo, ou então com o druida, que tem muitas invocações para te ajudar na batalha a segunda dica é sobre as missões alguns personagens novatos às vezes ficam perdidos de onde encontrar novas missões em diabo quando você começa no acampamento procure os personagens que estão com um balãozinho na cabeça normalmente esses personagens vão te dar alguma missão, Para encontrar o objetivo das missões, fique atento ao terreno que você está explorando normalmente vai funcionar da seguinte forma, o primeiro objetivo normalmente vai estar no primeiro mapa, o segundo objetivo vai estar no mapa seguinte basta você ficar atento aí esses detalhes que normalmente você vai encontrando os objetivos que você tem que fazer. Sempre que terminar uma missão, volte no acampamento e converse com os personagens que vão estar lá. Terceira dica, depois de terminar a segunda missão do primeiro ato, você tem acesso ao seu primeiro mercenário. Por muitas vezes os jogadores novatos acham que os mercenários são um pouco inúteis. Nas primeiras lutas mais difíceis eles acabam morrendo, mas eles são muito mais valiosos do que parece. Então a dica é, mantenha seu mercenário muito bem equipado. Não é um desperdício de itens você colocar eles no mercenário. Depois de um tempo você vai perceber que ele é muito mais útil do que parece ser. Quarta dica, depois que você sobe de nível, você pode colocar 5 pontos nos status dos seus personagens. É nesse momento que os jogadores iniciantes cometem o um maior erro. Para a maioria das builds que vocês vão fazer, considere seguir a seguinte dica. Pontos de força, você vai colocar somente aquilo que você precisa para usar o equipamento que você estiver utilizando. Independente se você é um mago, um bárbaro, seja qual personagem for coloque somente a necessidade para usar o seu equipamento. Pontos a mais, tanto em destreza quanto força, não tem necessidade nenhuma, salvo algumas builds que usam destreza para chegar no nível máximo de bloco, mas não é o momento para a gente falar disso. Então, via de regra, força e destreza, vocês vão colocar somente a necessidade de pontos que você precisa para usar o equipamento que você quer utilizar. Na questão de mana, não coloque muitos pontos também não, já na vitalidade, considere colocar de 90% a 95% dos pontos disponíveis em cada nível. Essa é uma regra pessoal que independe do personagem que você vai escolher, você vai ver que a vitalidade é o fator primordial para garantir a sua sobrevivência quinta dica a sua skill tree quando a gente começa a jogar Diablo, a gente quer colocar um ponto em cada poder que o personagem tem esse é o segundo erro mais comum dos jogadores iniciantes de Diablo. o mais importante em Diablo é que você seja bom em algo mas muito bom em algo então não saia distribuindo seus pontos em toda skill tree que tiver aberta para você coloque seus pontos em um poder o restante dos pontos vai colocando nas outras habilidades que vão ajudar o seu personagem a potencializar os poderes. Espalhar pontos pela skill tree vai deixar o seu personagem fraco, principalmente nos chefes do jogo. Sexta dica. O que são runas e gemas? Runas são as pedras que você acha no jogo, normalmente na cor alaranjada. As runas, pessoal, eles não têm só esses poderes que estão na descrição de cada runa existe uma lista gigante de palavras que você pode fazer com as runas, com o item específico e as runas colocadas na ordem correta você acaba criando itens muito fortes que vão deixar você em outro patamar de personagem, normalmente os personagens mais fracos não podem usar muitos itens derivados de runas, mas existe na internet todas as palavras rúnicas que você pode fazer e o nível necessário para utilizar aquele determinado item. Já as gemas são mais simples. As gemas e runas podem ser colocadas em armas, escudos, armaduras, elmos, que possuem espaços vazios. Quando você estiver na sua gameplay, você vai notar que os itens que possuem espaços para runas ou gemas, eles são acinzentados no nome. Os itens acinzentados vão possuir de 1 a 6 espaços para colocar runas e gemas. As gemas, no caso, vão te ajudar em dano, recuperação de vida, mana, resistências, entre outros bônus mais. Existem gemas mais perfeitas também. No começo do jogo, você vai achar o tipo de gema mais simples possível, mas a partir do segundo ato do jogo, você pode uni-las em três para transformar numa gema mais perfeita, que vai aumentar o número de bônus que ela pode te fornecer. E a sétima dica é sobre. Os tipos de itens em Diablo, você tem os itens brancos, são os itens comuns, eles não vão ter nenhum tipo de poder, os itens azuis são itens mágicos, normalmente, normalmente eles têm poucos poderes adicionados, você tem os itens amarelos, já são itens mais raros, normalmente possuem vários poderes adicionados, você tem os itens marrons, são itens únicos, são muito difíceis de achar, possuem uma aparência única e normalmente são muito bons. Oitava dica, que tipo de item que eu devo usar no meu personagem? É indicado que a gente use os itens mais voltados para a especialidade do nosso personagem. Como por exemplo a Amazonas. Se você estiver fazendo uma Amazonas de arco e flecha ou besta. Não faz sentido você usar outro tipo de arma. Assim como as Amazonas que usam lanças. Você vai ser especializado em usar somente lanças. A assassina também como exemplo. Você vai usar as garras, as armas de mão. Que são especialidade da assassina. Não? Dependendo da build não faz muito sentido você usar outro tipo de arma. Os magos, necromânticos. Existem itens específicos para eles, que adicionam níveis nos seus poderes Então não faz muito sentido você ficar usando armas Isso não vale como regra, pessoal. é somente uma indicação do que fazer Para tentar sobreviver mais tempo durante a sua jogatina de Diablo 2 e por último, e não menos importante, morrer vai fazer parte do diabo. Deixe na sua hotkey o uso de portais. Em momentos de desespero, abrir um portal é sempre bom. Como você vai reviver no acampamento, ter um portal aberto para que você chegue mais rápido no seu cadáver é sempre reconfortante nesse momento de desespero e raiva. Se acostume a morrer e aprenda com seus erros. Bem pessoal, essas foram as dicas básicas que eu tinha de Diablo. Eu fiz um outro vídeo dando 10 dicas para quem está iniciando em Diablo sobre hotkeys, como usar itens, entre outras dicas mais. Considere acessar esse vídeo para te ajudar na jogatina. Espero que vocês tenham gostado e que essas dicas possam te ajudar. Um grande abraço. Tchau, pessoal.